Eu finalmente saí da cadeia do Minecraft Utopia. Sim, eu estava preso e injustamente, mas para minha grande sorte eu consegui sair. Agora eu tenho que dedicar esse tempinho que me resta para me focar totalmente em ser eleito o prefeito da cidade de Utopia. Porque para quem não sabe, o Tugin já declarou guerra contra mim e o Cardin chegou em mim e falou que se ele for eleito, ele vai destruir a cidade e vai deixar todo mundo na miséria. Eu não posso perder. Eu não tenho escolha para isso. Então eu me aproveitei de um galpão abandonado que eu comprei para começar a fazer a minha nova campanha política. E se você quer ver como isso foi, se no canal e vê o vídeo até o final Bom, durante o vídeo, vocês vão ver que eu vou estar tá muito eufórico e animado É porque hoje é o dia que a gente vai chegar a um milhão de inscritos Eu nem sabia se ia ser hoje ou amanhã, mas sim, foi hoje E antes de qualquer coisa, eu vou mostrar pra vocês a hora que eu cheguei a um milhão Junto com os meus amigos Mano, se eu criar uma mano. conta agora, será que eu consigo ser meu inscrito um milhão, mano? <risos> não, eu acho que não, acho que não dá tempo, acho que oh, que dá tempo. Será? dá, corridas, as corrida, segredo, corrida. Não tem, um segredo no você não ali, tem, tem outra conta acho. não? Vai, Nath, se inscreve, Nath Se inscreva, Night. <risos> se inscreva, night. O um segredo, eu não era inscrito, vou escrever agora Agora, vai então Zero meme, zero meme, zero meme olha lá. Oh, Obrigado, eu acho Eu não era inscrito, eu não era inscrito, foi mal, mano Olha, olha, olha Simplesmente falta nove Ah não, onze Tá, tá quase, tá quase, tá quase não tá pula, quase. Não pula mais de um, não pula mais não de um pula Mais de um, mano, mais de um em um, um, um. O inscrito o que é um milhão, vai ganhar um milhão de reais na vida real tá, oh! o, o cara, em banca Eu quero dizer nada não, porque eu, eu acabei de me desinscrever Porque eu quero ser inscrito oh. um Obrigado, obrigado muito muito. eu oito, acho Oito, oito, oito. A, oito, oito Mano, oito. é a qualidade regressiva, velho 6, 6, 6. Nossa, ele pula mais de um, velho, que agonia Não pula mais de um, velho, sacanagem, um, tem, mano tem... tem que ser um, um purinho, um purinho, <tocado> um purinho mano <risos> <risos> ah, não, dois, eu vou me inscrever você é, é um milhão. Me em me você, você um milhão. Me em você um milhão. mano. lindo dos. Yo! Yo! Yo! Yo. Yo. Yo aqui, ah. Meu Deus, velho. <risos> bom, gente, eu não quero me estender muito aqui, mas eu tava falando, como vocês viram, que eu tava comemorando com os meninos. Dei até uma chorada e simplesmente é indispensável não agradecer ao apoio da Let, mano. Vocês mudaram a minha vida e eu nunca vou esquecer nada que vocês fizeram por mim. Também queria agradecer a todos vocês que foram inscritos, fizeram continuar com o canal até hoje, nunca me abandonaram, sempre foram o motivo de tudo que acontece e também a minha família, que também nunca desistiu de mim. top. Então, muito obrigado. Bom, espero que vocês gostem do vídeo e bom vídeo a todos. Obrigado de verdade. Gente, primeiramente Gente, bo bom dia, bom dia, bom dia pra vocês, tudo bom? Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, falta menos de mil inscritos pra gente chegar a um milhão. Eu tô gravando esse vídeo tremendo, mano, eu tô gravando esse vídeo tremendo. Eu prometo que na hora que for chegar a um milhão, eu, eu, eu, eu, eu ligo a câmera e, e, sa e sai no vídeo. Eu acho que não sei sair se sai nesse ainda, não sei se chega hoje, chega amanhã, mas, mas eu mostro. Mas eu mostro. <risos> Eu tô tenso, gente. Obrigado, obrigado. Agora, <risos> vamos fazer um bagulho mais, mais bem feito, que, que, que não é bom, né? Que não é bom, né? Cadê a minha boia? Ah, tá aqui, ó. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eita, nossa, eu mergulhei de cabeça. Eu tô bom. E vocês? A saudade de fazer minha metrô do aqui em casa. Cadê? é né? só um né? Aí, de qualquer forma, a gente olha o recruta que já vindo dar um bom dia para nós, o Irso, o Rico, o Varsky. Cadê o Capitão? Ah, tá ali, ó. Mano, cadê a bolinha deles? Mano, eles perderam a bolinha de novo. Eu, eu tô cansado. Todo dia faço bolinha, eles perdem, mano. Todo dia é isso. Mano, antes de qualquer coisa aqui, de começar nosso dia, vamos pegar um pouco de combustível e já vamos levar lá para o posto. Porque da última vez ela faltando. Hoje eu tenho bastante objetivos para fazer sobre a nossa campanha de eleições. Por causa que já faz um bom tempo que ela começou e já deve estar tá pronto de chegar a das votações eu fui perguntar lá na cidade e aparentemente falta três dias para isso acontecer para você linda e se falta três dias para isso acontecer eu preciso me esforçar para eu ganhar eu Disso aqui, que metade do meu tempo no mundo invertido, depois fui preso e eu arrumei briga com metade do servidor. Tá, eu podia ter segurado uma semaninha para fazer tudo isso, né? tipo, pô, acabou a eleição. daí eu vou arrumar minhas brigas, né? Mas não tem culpa, gente. O pessoal falou que vai acabar com a cidade, sequestraram o Juninho, mentiram para mim. Mano, os cara tá louco, os cara tá louco, mano. Por falar em cara louco, mano, eu, eu, eu queria falar com, com, com o Mendrak, mano. O, o, o, o Mendrak ele tá trabalhando aqui no posto e eu queria trocar umas ideias com ele aqui sobre umas coisinhas. Tá bom, eu mandei uma mensagem pro Mendrak, a qualquer momento ele deve estar chegando. lá, tá me chamando, aqui, tá Tá me chamando, tá me chamando, tá me chamando, LG. Ô Zé, você é rápido? não sei. Tá Aqui atrás. A gente liberou um fantasma? Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Aqui ah, atrás, oi, ó. boa tarde. Cole, Cole, tá com medo. Eita, gente. E, e, e essa pá aí? Tava cavando o quê? Gostou, gostou, gostou? Ó. Ei, não, é o tridente? É, é o tridente. Oh, doido, doido, doido, doido. Gostei, gostei. É, gostou, gostou, gostou, deixa, gostou, deixa eu, eu testar ele. Pode, pode testar aqui, aqui, toma aqui, ó. Ele é muito louco, mas. To... Ô LG, toma cuidado, se você jogar ele pra. Ai, meu Deus do céu. Não testa ele, não. Joga pra cima. Testa tá pra bom. cima. Vai lá. Boa sorte. Será que eu vou sobreviver? <risos> eu não sei, velho. Eu só sei ah, que eu quase morri. Ah, eu fiquei com ah. dois corações. É, o negócio é muito, mano, ele vai muito, muito, muito alto, mano. Mas mano, aí, qual que é a boa? Mano, a boa é o seguinte. Mano, eu percebi que a gasolina daqui, mano, desceu a beça. Eu tive que trazer mais estoque de um dia pro outro. Daí é... a minha dúvida era: você, você encheu o tanque da galera? Aham, foi, mano. Foi uh. por isso que vazio, vazio tudo. Não, pano, que eles ficaram felizes? Ficou, ficou pra caramba, mano. Olha só, reformei, ó. Inclusive, eu troquei de moto agora. tô usando essa daqui, ó. Ó, essa aí é doida, essa aí é, é doida. É, ó, o motorzão de ouro que você me deu lá, tal, tá, certinho, e tá cheio, um tanque cheio ainda. Mano, que eu tava pensando? Hum. Vocês são quatro pessoas, correto? Sim, quatro pessoas. Mano, eu sei um carro que cabe quatro pessoas. Carro, quatro, quatro pessoas. Qual que é o carro? Qual que é o carro? Tem um exemplar do carro, mas é um meio diferenciado da decoração, me segue. É pra cá, é pertinho desse prédio vermelho do Pedro que se topou. aí, é o que eu tô achando que é, eu acho que é o carro do House, né? Exatamente, mano. Esse ah. carro aqui cabe até quatro pessoas. E o legal dele é que é o seguinte Eita, tá meio hum. quebradinho dele e os quebraram muito o carro do house. Então, ó, sobe nele aí pra você ver. Deixa eu subir, deixa eu subir. Ó, dá pra subir aqui, na, aqui atrás, né? Exatamente, ó. Dá ah. pra ficar duas pessoas atrás e duas pessoas na frente, cara. Então, mano, eu, eu, eu, é eu acho que pode ser um carro legal pra vocês, sabe? Ou uh, pode sim, pode sim. Quanto que você faria pra, pra nós aqui é, funcionar? Então, a treta é que esse aqui é 250, mano. É 250. Ele é muito caro pra produzir. Olha o tamanho dele, cara. Vai, vai muita peça. Ai, é, caraca, mano. É que eu acabei de pegar o meu pagamento do banco e eu já gastei 200 conto que eu comprei um terreno que eu também tenho novidades agora. Mas o terreno é sem eu comprei um terreno com o Pedro da Fazenda. Ele me cobrou duzentão. Comprou a Fazenda do Pedro. Uh -huh. <risos> a Fazenda do Pedro agora é minha. Eu tava pensando em fazer meu primeiro empreendimento, entendeu? Aí eu peguei um terreno com o Pedro. Maneiro, maneiro. Aliás, tá na hora de eu fazer o seu pagamento na real também. É verdade. Eu tô sem dinheiro, patrão. Aqui, ó, Toma, cento e é bom, é bom. Hein? Eu mas... tenho mais um pagamento incrível para você, mas ele vai ser um pouquinho mais dificultoso. O eu próximo tô, tô, pagamento tô, tô, tô. vai ser 250. 50. Tá, mas... Você tem que fazer eu vender pelo menos 600 moedas em motores, soldas, combustível, seja o que for. Tá, 600 moedas. 600... Então, no caso, 6 moedinhas de ouro, né? Isso. Me fez vender 6 moedinhas de ouro. Eu vou te passar duas moedinhas de ouro e cinco de ferro. Hum, entendi, entendi. Ah, tranquilo. Facinho, facinho. O que fazer faz isso aí? Você quer aproveitar também, então, e fazer esse carro aí por 150? Ah, não, <risos> <risos> não. Ó, <risos> oh, mas você você queria mostrar a fazenda? Deixa na grupo aí. Vamos lá ver. Meu Deus! O que, que é isso? Então, ela não tá 100% ainda, mas é o meu cassino, velho. É o Lucky 28. Caraca, que doido, Zé! Olha então, como é que tá na hora. Olha como é que tá na hora isso aqui, velho. Ô, oh, tá, uma... tá presença, hein? Tá presença, tá gostou, pânico, gostou, tá pânico. Que a gente tem aqui, ó, um lugarzinho pra jogar um bilhar, sabe? Uma sinuquinha, aqui um jogo de cartas. Mano, peraí, você abriu um cassino gigantesco que vai ter funcionário? Por que você quer trabalhar pra mim ainda? Me explique. É que dá dinheiro, né, mano? Quanto mais dinheiro, melhor, né? Então, então é isso. Vai, gente, então. <risos> cara, vai muito doido, cara. Sem condição, mano. Eu achei muito da hora. Oh, por sinal, o, o, o, o seu os integrantes do seu grupo, né, da sua gangue, sim. eles são cidadões, né, ou não? Sim, sim, são sim. Então eles votam, né? Eles votam. E... É, eu já entendi. Já não, não, não, não, eu que, eu não, eu não, eu não quero eu não quero comprar o voto nem nada. Eu quero saber se tipo eles vão votar no ou vão votar em mim. Então eu, quero, eu quero saber Olha, eu tô uma assim, pesquisa de campo. É, infelizmente, infelizmente, por... infelizmente, infelizmente, infelizmente, eles vão votar no LGGJ. Infelizmente ah, eles vão votar ah, agora, agora, agora eu fiquei até fiquei feliz, fiquei feliz. É que é o seguinte, eu, eu tava pensando aqui, cara, nesse meu tempo que eu fiquei preso, eu arrumei briga com algum policial que eu não sei quem é. Ah, arrumei briga com o Raul, arrumei briga com o Tugin. Arrumei briga com o Tugin. Eu sabia que vocês arrumei o mas não resolveu ainda esse negócio com o Tuguin. Zé, não sei nem se eu não posso nem falar o que ele fez, mano. Se fosse só a nossa briguinha do começo lá, né, aquele, aquele mal entendido. Tava uhum. tudo bem, mas ele fez uma coisa, mano, que eu juro pra você não tem tá, como perdoar. O que que ele fez? Eu, infelizmente, não é uma coisa que cabe a mim, então eu não, eu não posso falar, mano. Tá, beleza. Mas, pô, tu tá arrumando briga com todo mundo, velho. Caraca, por que de não do nada? Mano, não foi como eu briga, tá tava parado na celular. lá, eles que vieram brigar comigo. Hum. Mas, e aí, você tá precisando de ajuda, porque a gente pode resolver isso aí. Não, no momento atual, não. Por enquanto, eu preciso entender algumas coisas que tá acontecendo. Sem falar que se o Tuguin precisar de alguma coisa, ou vier de alguma graça, eu tenho aqui uma mochila com todos os itens dele e o dinheiro dele. Eita, mas quanto de dinheiro? que Ele tem muito dinheiro? tem 125. É aquele lá da primeira vez, só que até hoje ele não veio buscar. Pô, mano, o então, Tuguin é cabeça dura, velho. Eu vou ver se eu consigo encontrar ele e fazer, sei lá, ele, mudar esse pensamento dele, velho. Porque ele veio falar comigo que você era uma pessoa má também. Eu falei, pô, mano, Ver, que não sei o que, mas. É, então, é meio uns papo torto, né? Mas querendo ou não, da minha parte eu também não confio nele. Ele fez muita coisa que, sabe, não, não dá pra é, confiar, é, cara. Vocês já viraram inimigos, então, né? Pô, aí é complicado. É, velho. não diria inimigo, mas assim, tipo, se ele tá aqui, eu prefiro estar tá ali, entendeu? Faz o seguinte, mano. Se você precisar de ajuda, qualquer coisa, você sabe, né, mano? É só colar lá na minha casa lá, ou no cassino, porque agora eu vou estar mais aqui, e aí você só chama que eu e a gangue não, dos draks vai colar lá. Tranquilaço. Por sinal, aí, ó, se, vo se você tiver muito interessado, mano, quiser colocar um, alguns posters da, da eleição, mano da minha parte, porque logo, logo vai, vai rolar as eleições. Mano, então, qualquer divulgação de algum amigo ajuda, mano. <risos> Cinquentão. Não, eu, eu, eu, eu não pedi para você trabalhar de graça para depois de dar um dia, <risos> É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, aí, ó, dá pra ó, colocar né? assim. Zé, você quer ser a Jota com mais a Jota. Ah, é, que é isso, cara. Eu tô, tô, tô aprendendo, tô aprendendo as merdas. Mas dá pra colocar assim, mano. Eu vou colocar bem ali na frente onde tem as câmeras, mano. Que eu já vejo ali, ó. Colocando as câmeras ali e os posters. Se alguém tentar tirar, eu já vou saber quem foi. Tá? Ah, fechou, fechou, mano. De qualquer forma, se você quiser o carrão lá, dá um toque depois, fechou? Não, pode deixar, pode deixar, mano. Se você for fazer 200 pontos, que você falou, eu vou sim. Mano, 250, mas tamo é. aí, tá bom? Boa noite. Não <risos> é nóis, valeu, boa noite. Bom, já falamos com o Mendrake. Agora vamos ao banco. Pelo que ele falou, ele falou que havia pego o pagamento. Então, o oh, Tugu, Mendrake, Knight. Interessante, ó, oh, duzentão. Foi isso que receberam mesmo? É, duzentão. Dá pra ver que o Carlinho, o cara que quer destruir a cidade, tá se equipando bem aqui, ó, com dinheiro parado. Mas bom, já temos mais dinheiro novamente. Isso até que bom, mas eu preciso gastar esse dinheiro depois. Pra quem não tá ligado, eu fiz uma coisa muito insana. Eu comprei aquela loja ali, a loja de artefatos. E o meu plano é transformar ela no meu, na minha sala de campanha eleitoral, sabe? Pra tentar ganhar votos nesses últimos dias. E eu tenho umas ideias de como fazer isso. Porém, eu vou precisar, obviamente, da ajuda do meu amigo Pedro, já que ele é meu vice-presidente, então vai ser uma boa. Eu soube até que ele fez um banner novo pra nossa campanha, mas antes, já que eu vou ser um prefeito, eu tava sentindo que eu precisava de um carro novo. A minha lambreta pra reformar a rua e fazer entrega não tá mais sendo o suficiente, até por causa que eu não tô mais fazendo muita entrega da loja de minérios, porque tamo... a galera já tá meio avançada, né? E eu só tô mexendo com coisa do posto. Vamos ver as opções de carros que eu tenho. Posso fazer um quadriciclo, um carrinho de bate-bate, uma outra motoca, um velotron pânico, um kart, o kart é legal, carrinho de golfe, um jet ski, uma mini bike, um mini ônibus, um carro elétrico, uma lancha. Mano, eu sou, você é o futuro perfeito, né? Um carro elétrico é muito minha cara, um carro que não polui, um carro pro povo, mano. Eu vou fazer esse. Vou precisar de uma cor, óbvio, roxo e uns itens. Tirar uma foto disso aqui e vamos, vamos ver o que eu já tenho. Ferro de 80, então 64, 80 ferros. Vai faltar coisa para lã. Bom, peraí, eu, eu deixo por último a lã. Vidraça, 6, 8 pó de redstone e 16 painéis. Só vai faltar lã. Vamos ver se alguma loja da cidade tá vendendo. Eu soube de uma fofoca que o Biel deu uma melhorada na loja dele. E se isso for verdade, eu vou ter como comprar linha. Porque até agora eu tô ralando para conseguir linha, porque a loja do Biel, que é a loja que vende drop de mob, não tava vendendo drop de todos os mobs. Bota. Tarde. Oi. Tudo bom? O que você tá fazendo aí? Mano, eu tava tentando achar o House. Perto da loja de arma? Mano, é porque o Apu falou que viu o House e o House tava muito estranho e tava perto da, da, da base rosa ali, ó. Ué? Não sei se você sabe e existe um, uma passagem secreta aqui, LG. Olha aqui só. Não, não, eu tô, eu tô ligado. Eu, eu não quero entrar aí, mas eu, eu, eu, tô, eu tô ligado disso. Mas eu, por que, que você quer com o House? Ué, o House tá sumido? Eu queria falar com ele. É, na real, eu acho que seria uma boa, mano. Tem algumas contas pra acertar com ele, sabe? Eu também. Tem muita conta pra acertar com ele. O que, que ele fez pra ti? Ah. Ah, mano, o House ele mentiu pra mim, velho. Falou que o Tugin era, era metamorfo e tal. Me incriminou o menino lá com prova falsa. E não era nada disso, cara. O maluco era Pera, astronauta. Não foi o Tugin que, que, que sequestrou o Juninho, então? Não. O Tugin nem sabia que eu tinha filho, LG. Delete, eu tava me preparando pra ir atrás e acabar com ele. Não, o Tugin nem sabia que eu tinha um filho. Ele não sabia de nada disso. Ele ficou até espantado. O House ele tirou um monte de foto do Tugin fazendo um parkour e veio com uns papinhos falando que o Tugin tava estranho e que era. Metamorfo e tals. Pera, então se não é o Tugin, é o House? Cara, eu tô cogitando que seja o um House, porque, ó, vou falar uma só, só entre nós. Atrás da base do House, tinha uma, um quarto inquebrável, e tava todo quebrado esse quarto. Sabe aqueles blocos inquebráveis? sim, sim, sei. Só que ele tava todo destruído, parece que tinha explodido uma TNT lá dentro, e, e tava com areia da lua, em volta. Delete, faz o seguinte, eu só preciso passar numa loja, comprar uma coisa pro meu carro, arrumar ele, e agora vai ficar de noite. Amanhã, meio dia, a gente se encontra aqui, e a gente vai junto na base do house, pode ser? Pode ser. Eu, eu, nossa, vai, vai me ajudar muito, LG. Tá, e, e bota uma armadura. Bota uma armadura. Tá, até já, até já, já. Que situação que é essa, mano? O que tá acontecendo? Então, então foi um engano o negócio do Tuguin Do nada, assim. Ó, o Petrux ali. Bom, eu já falo com o Pedro você preciso resolver esse negócio antes, mano. Isso, isso é mais importante agora. A vida do Juninho é muito mais importante que a eleição ou que qualquer coisa. Boa tarde. Mas não pode ser só educação, né? Tem que dar boa tarde. Opa, Beto. Ah, agora sim essa loja tá boa. comprar até 32 aqui, ó. E daí já lanço como? Oito lances que era o que eu precisava. Vamos para casa, vamos para casa. Pronto. Peguei o Corante Pegar aquelas lãs, transformei em lã preta. Agora eu acho que tem tudo. Ah, eu não peguei roda, né? Vou ter que pegar uma roda na cidade. V vamos lá que eu pego já daí. O legal é que vai ser a primeira vez que eu faço um carro para mim mesmo com o motor do melhor de todos. Eu vou fazer literalmente o um motor de diamante. Eu acho que entrar aqui no posto e aqui em algum lugar vai ter a roda. Mano, qual roda que eu quero? Mano, eu querer pegar. A gente estava vendo aqui para comprar uma, uma, uma roda aqui da minha própria loja. Meu Minecraft fechou, fechou, fechou mesmo. Ô, oh, fiquei com o maior medo. Vocês não têm ideia. Bom, mas vamos pegar aqui a roda decorida. Eu vou comprar de mim mesmo a roda ah, porque não, velho? eu compro. Não tem problema. E vamos aqui agora montar o meu carro. Carro roxo, motor do My Pânico, roda maneira e põe. E tá lá carro elétrico do Mano Lajota. Esse carro que porta chave ou não? Não, mas da hora. Pera, aí, deixa eu carregar aqui meu carro elétrico pra cara né? e vamos abastecer ele. É, é engraçado o é um carro elétrico, mas dá pra abastecer com a gasolina. Mas gente, se alguém perguntar, é que esse negócio que aceita gasolina e eletricidade, entendeu? aí, ó, tá lá. Ah, tem que ir rapidinho o carro, ó. É de boas. Ah, maneiro, maneiro. Vom, vom, vamos aproveitar falar com o Pedrux. Olha aí, olha Que isso? Pedrux, conheça o carro eleitoral. Caraca, mano, eu já vi que você se recuperou bem depois que você saiu, né? Mas cara, pior que, pior que eu, tô, eu tô levando a vida bem. Uma parte de mim tá pensando muito nas campanhas e outra parte em acabar com outras pessoas. Meu Deus, mano. Ah, é, então, falando em campanhas. Você liga ali que o Luiz pediu para mim fazer. Pô, louco! Mano, eu tava falando que eu achava que faltava três dias, mano. Então, confirmado. Três dias para a eleição. Pedro, exatamente que você tá animado? E, assim, eu tô muito animado. Já vou começar a fazer outras coisas. Só que aí, falei agora das eleições. Agora eu vou falar de matanças. Olha que eu encontrei pertinho da delegacia. O house Aham. Uh -huh. Ele tava meio sumido. Eu não tava conseguindo encontrar ele. E o house eu vi ele perto ali. Eu conversei com ele. Falei que ele tava ferrado na nossa mão. Falei que o LG ia se vingar de tudo que ele fez. E ele tava meio estranho, na verdade. Ele pediu meus hambúrgueres até, ele que não gosta dos meus hambúrgueres ele tava fazendo muitas perguntas estranhas. Eu não sei, mano, eu só acho que ele tá meio esquisito. Ué? Digamos que o Delete veio falar comigo que ele achou uma coisa estranha na base do House. Ah. Você acha que a gente vai ver esse negócio junto com o Delete ou vai atrás desse possível House que tá lá? Cara, o House, ele já foi embora, velho. Ele tá andando pela cidade aqui até agora, mas eu acho que ele tá estranho mesmo, velho. Você acha que ele tá mexendo com coisa errada? Você acha que não é melhor a gente ir lá na base dele primeiro? Tá, ó, vamos fazer o seguinte. Eu combinei com o Delete de encontrar ele meio dia. Ainda não é meio dia. Então faz o seguinte, pode ir com o carro me encontrar na loja da bruxa. Ai, tá bom, beleza. Meu Deus, foi voando com o carro. <risos> o carro pegou uma rampa aqui. Pedro. Oi, tô estacionando aqui. Calma aí, o, o futuro prefeito. A gente tem que fazer umas calçada maior, hein? Eu acho que eu precisava fazer uma autoescola para você. Puts. Esses dias eu tinha visto que a loja da bruxa e não tinha nada mesmo. O que aconteceu? Então, Pedro, depois que ela vendeu todos os artefatos, a loja foi para venda e eu comprei. Você comprou essa loja inteira? Para quê? O que você vai vender aqui? Então, eu estava pensando no seguinte. Enquanto é, a gente não consegue ganhar as eleições e tudo mais, a gente podia usar aqui para ter uma área das eleições, já que a gente não tem isso para poder tipo guardar um estoque de banners, guardar um estoque de, sei lá, por exemplo, de, de hambúrguer para tipo, colocar um evento para entregar hambúrguer para todo mundo, guardar materiais para reformar hum, a cidade. Hum, dá para a gente também planejar a campanha que aqui, ideia. fazer uma sala para tirar perguntas do dúvidas das possíveis pessoas que poderiam votar na gente ou não. Tá, gostei, gostei. E aqui é um espaço grande, dá para a gente fazer várias salas aqui, dá para fazer uma sala inteira para você também. Uhum. E aí, tipo assim, como você comprou o local, dá até para, sei lá, caso haja reeleição, você não seja reeleito, Continua aqui. Então, eu tava até pensando, sabe no que, cara? Hum. Eu tava pensando em se tivesse tudo certo futuramente, a gente só pegava essa rua, puxava um pouco mais, quebrava essa condição, já que ela é minha. Pegava o, o direito do terreno, jogava mais para trás e a gente fazia uma prefeitura até. Poxa, mas é realmente uma prefeitura aqui. ó Imagina essa quadra aqui inteira, nessa rua, da outra rua ali, que tá vazia. Agora que eu Apu junto a loja comigo, esse espaço inteiro aqui tá vazio também. Para é um lugar que destacar muito, muito, muito demais, mano. Demais. Por sinal, Pedro, hum. a, a gente passei a ideia, daqui a pouco a gente trabalha nisso, a gente tem que ver o um negócio do Dled que já vai dar meio mas até hoje, Pedro, Oi. a máquina de comida da loja do posto. É, é LG, então eu tá muito ocupado com a sua pressão <risos> foi, foi muito difícil para mim e tal. Eu, eu, já já eu vou resolver esses casos aí, beleza? Tá bom, ó, faz o seguinte. Meio dia a gente se encontra para ir na casa do Raul junto com o Scudeleto. Pode ser lá no centro da cidade. Tá bom, tá bom, beleza. Tá, é, por, aqui. Ah, pode ficar com o carro. Você tem que aprender a dirigir e por enquanto você precisa de um carro para as coisas das, das eleições, né? Então por enquanto vai usando ele. tá Beleza, até combina comigo. Obrigado. Sim. Ó, oh, mas ele é meu, ele é meu tá é emprestado, é alugado só. Isso. Tá, então agora é só guardar o Pedro. Eita, acabei com o estoque desse tipo de roda. Depois você coloco mais, não tem problema. Agora eu queria fazer uma seguinte coisa. O Pedro que me é com uma ideia legal. Eu tava pensando em maneira de decorar o nosso gabinete, mano. É o um gabinete que chama isso aqui. Alguém sabe dizer? Eu ainda não sei como decorar aqui, mas se que alguma coisa boa vai virar. Aliás, 400 inscritos para um milhão. Estamos chegando. Ah! Enfim, eu vou pensar em uma decoraçãozinha aqui. Vamos, pelo menos, separar essa salinha em algumas partidas. Antes de encontrar o povo lá, Pera aí mano, eu tirei. Todos os móveis daqui e ficou estranho, né? Vou aproveitar que eu trouxe a motoca e vamos guardar tudo dentro dela, né? Aqui tem um aquário com, com uns com itens loucos aqui, mano. Eu acho que eu vou manter esse aquário, só vou mudar ele depois algumas coisas. Mas ó, já tá ficando bem diferente, né? Agora eu preciso separar essa sala aqui em algumas áreas e tirar essas lâmpadas do chão. Mas tá virando algum lugar, tá virando algum lugar. Mano, eu lotei de folhinha rosa e rosa clara aqui e tá ficando legal. Ó. Tipo, uma salinha meia. Vocês entenderam se que é uma sala meio japonesa, né? Eu tô trabalhando ela ainda aqui, ó, mas ó, aqui vai ser minha sala. Ó, a paredinha bonitinha, pá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó, como tá aqui, ó. Coloquei lâmpadas e, e coloquei folha em tudo que dava. Daí sempre vai ficar uma vista bem bonita. Daí que vai ser minha sala. Aqui, olha, eu quero fazer uma sala por Pedro. Não. Onde é que faz a sala do Pedro? Eu posso. Aqui pode ser a sala do Pedro. Aqui eu faço a minha sala, porque eu tenho um aquário. E daí que a gente faz uma salinha de atendimento. Umas coisinhas normal assim, sabe? Eu acho que é uma coisa bem legal. Mano, vai ficar muito show, sério. Tô animado. Tô animado. Aproveita que apareceu ali no chat que o Carlinho entrou no servidor, mano. Deixa eu ver se ele tá aqui na cidade, porque eu já quero dar um acelero nele, mano. Quero deixar claro que eu, que, eu, que eu saí da cadeia e que ele não vai passar pelo que ele fez. Ô, como que você conseguiu sair da prisão, cara? Eu sou inocente. ó, oh, e quero deixar bem claro aqui: eu vou falar pra todo mundo o que você me falou. Até a <risos> última pessoa da cidade vai saber tudo que você me contou. Então, mas você vai ter que provar tudo isso, LG. Ninguém vai acreditar em você. Porque eles vão confiar e em mim que sair inocente da cadeia. Onde você tava tá vendendo voto por aí? Ah, mas eu falo que é mentira, filho. Quando você não tiver uma foto provando o que eu falei pra você, o meu plano. Ninguém vai acreditar em você, LG. Eu não preciso de prova, o povo confia em mim. Por que você acha que ele vai votar em mim? Mano, isso que verão. Inclusive, ó, olha aqui, fotos. ó. Ó, ó, três dias para você perder. Ali, ó, ali em Coitado, cima, a placa ali, perda. ó. Eu vou lá comprar mais votos de todo mundo, mano, dessa cidade inteira, porque eu tô rico, ali. Eu tô com 11 moedas de ouro. Ô, louco, tá com tudo isso? Como? Fih, você, tá, você não sabe o que eu tô fazendo. Eu vou lá comprar agora votos de todo mundo. Inclusive, velho, se você aceitar desistir dessas eleições, eu dou todo o meu dinheiro para você. Ah, manda aí então. Mas tem que provar que vai desistir. Sei lá, fazer uma carta aí. Carlinhos, ó, mano. Me dá duzentão e eu voto em tu. Mentira. Sério? Vai, vai, manda duzentão. Eu como assim tudo. Não, ó. Você tá me trolando, né? Você tá me trolando. Não, cara, já viu eu mentir? Mas como você vai desistir das eleições sim do nada? O que, que, que o pessoal vai falar de você? Mano, eu vou falar que não deu, fala, não deu, não deu. Então, LG. Manda aí, manda aí, o dinheiro. Vai, manda aí, aí, confia. Você vai votar em mim então, né? Aham, uhum, pode mandar. Ó, vou mandar aqui pra você. Aí, ó. Obrigado aí, Negócio feito, tá bom? Beleza, hein, beleza. Agora eu compro a voto todo mundo. Vai lá, vai lá. Aí sim, hein? Além de ladrão, ameaçar a cidade é burro, mano. Em que mundo desistir das eleições por 200 conto, mano? Mas, bom, queira não, 200 conto ajuda. Né? Agora eu tô dizendo conto mais rico, graças ao, ao futuro ladrão, que logo, logo vai estar tá preso, mano. Mano, que mundo que ele achou que ia vender um voto para ele ou ir desistir da campanha. Ai, ai Bom, vamos voltar aos trabalhos o que, que tá quase chegando a hora do Pedro que se aparecer. Digamos que chegou meio dia e eu falei com o Pedro escudelete mas eu acho que eu vou deixar esse papo para outra hora. Vocês vão entender bem o porquê. Agora eu preciso resolver uma coisa muito séria com o YouTube, YouTube, YouTube. Pedro, Pedro, Pedro, LG, cadê você? tá aqui, oi, Ó, oh, boss, o oh, boss, o homem, <risos> Nossa, esse aqui é forte, né? Veio lixo. Só tralha. Mano, Pedro, eu queria te mostrar uma coisa, cara. Tá, fala aí. Então, lembra que eu falei que eu, que eu comprei a loja da bruxa e tudo mais que é reformar pra gente? Uhum. E eu comecei a ser formas. Ainda, ainda não tá pronto. Tem a sua sala e uma parede só. Vem cá ver. Eu vou ter uma sala? Claro, eu se tenho... não visse. Caraca, que massa. Oh, eu gostei. Mano, você fez parecido com a sua casa, né? Tem umas decorações. Meu, meio saco, meio, né? meu japão, né? Aqui, uh -huh. ó. Não, isso uh daí -huh. não. faz assim. <risos> Aqui, ó. Sua sala. Que legal, mano. Mano, aí você vai decorar ela para mim? Eu posso decorar do jeito que eu quiser. Mano, é tua sala, tu faz o que tu bem entender qual, cara, deixa ela do jeito que você achar mais legal. Tá, gostei. Até vem com uma plantinha aqui, gostei da plantinha. Então também. você pode colocar aqui ó, a sala do Pedro, você pode colocar como quiser. Aqui ó, nessa parte eu vou fazer minha sala. Uhum. E então, aqui eu vou deixar uma, uma área aberta para as pessoas poderem sentar, é, conversar com a gente, tirar dúvidas, tudo mais, para poder saber se vão querer votar em nós ou não, né? Na sua sala ó, tem um espaço tão grande que você consegue fazer uma mesa de reuniões aqui velho. Uh, mesa de reuniões, né? É, então eu queria sentar atrás do pare, assim. Ó. Doido, doido. Dá para fazer doido. desse lado aqui também. É, então. Vai fazer uma mesa, tipo, aqui, assim, uma pássaro, mas um par de coisa vou dá pra sentar aqui também, assim, ó. Ah, não mas aqui é legal porque eu tenho vista pra cidade, né? Mas aí fica meio feio porque olha esse lado aqui, né? Eu não vou tirar não, na real. Pedro, nem te conta. Ah, fala aí. Mano, o Carlinho veio, veio, veio de graça querer comprar ou comprar a minha saída da candidatura. Comprar a sua saída? É? É, não falei, vamos ver ele então como sabe, que é. Ele sabe, ele sabe, ele sabe que ele não tem chance, ele não tem o povo. Ele tá pagando o povo pra fazer Carlin... isso. Carlinho me deu 200 conto pra sair e botar nele. Anei. aqui, ó, é. tá só parte. Obrigado <risos> meu, de graça. Mano, que, que mundo esse cara tá achando que eu vou desistir de para, Mano, e ele falou pra mim na minha cara na cadeia. Eu vou destruir essa cidade, eu vou acabar com tudo e com todos. Falou que ele já todo mundo na miséria e acho que eu vou vender uma volta Depois ele falar aquilo. <risos> meu Deus, ele tá perdidando o personagem. Ah, não, complicado. Pedro, com essa sala iniciada aqui, com tudo que vai acontecer, se inicia o nosso grande plano para divulgação em massa da nossa candidatura. Então comece os banners. Eu vou começar a fazer barulho, vou começar a falar com o povo. E agora a gente tem que limpar a nossa imagem e ganhar ao máximo de votos possíveis nesses últimos três dias, tá bom? Beleza, tem que conversar com todo mundo mesmo e eu vou começar os processos dos banners aqui depois que eu decorar minha sala. Fechou, vou terminar de construir isso aqui também, Viton. Até depois, Pedro, nos vemos em breve. Até depois.